Olá, olá, olá, meu nome é Vanessa, eu faço parte do canal Vitamina Maluca, onde misturamos autismo, surdez e viagens e hoje eu tô fazendo mais um teste falando em pé. Sim, Dezinha, li seu comentário, eu também achei que eu mexi demais e eu vou tentar me controlar hoje e vamos ver o que que vira. Nós lemos todos os comentários de vocês e a gente adora comentários, a gente adora sugestões, perguntas... Ideias para novos episódios, por favor, faça alguma pergunta, dê alguma ideia, porque a gente está numa crise criativa por aqui. Mas isso não é motivo para não fazer o vídeo hoje. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, por favor. Esse canal estranhamente tem mais gente não inscrita assistindo aos vídeos do que inscritos, então me ajuda, se inscreve, curte, aperta o sininho para que esse canal tenha mais relevância Hoje a gente vai falar do não, sim, sim, sim, não O não, ele nunca é desejável, mas eu acredito que ele é necessário E é disso que a gente vai falar aqui hoje Vou começar dividindo com vocês, como eu sempre faço, uma experiência da minha vida, um pouco vergonhosa. Mas eu era criança e a gente tem que dar um desconto. Que é o que eu meio que passei por cima no vídeo anterior, quando eu falei de escolhas. Se você não assistiu o vídeo de escolhas, clica no card e assiste. Mas voltando para a história, eu sou um pouquinho ciumenta e eu tento trabalhar isso na minha vida desde criança e é engraçado isso na família da minha mãe eu sou a... eu era a penúltima e a minha irmã foi durante muito tempo a última a caçulinha e eu nunca tive problema de dividir ou ter perdido na verdade esse posto de caçula para minha irmã porque eu pensava ah, tá em família, tá em casa e de boa, eu era tranquila eu nunca tive o problema com relação ao Poço de Caçula e a Fernanda. Só que quando nasceu a minha prima Patrícia, <risos> Patrícia eu te amo, você sabe disso, estava lá no dia que você nasceu, mas eu tinha ciúmes, eu achava assim que eu e a minha irmã, a gente tinha perdido juntas o Poço de Caçula e eu achava que a minha avó gostava mais da minha prima, eu achava que a minha mãe gostava mais da minha prima e, e assim foi. Uma ciumeira geral. Então, primeiro contexto da história é esse. Segundo contexto da história, eu morava em Foz do Iguaçu, lá não era o melhor lugar do mundo, assim, não era igual São Paulo, que você acha tudo. E em algum momento da minha infância, a minha mãe ela ficou devendo um banco imobiliário para mim. E a minha mãe ela falava, falou assim, ó, o dia que a gente achar o banco imobiliário, eu compro para você. Ok. Só que a minha mãe e meu pai eles tinham muito esse negócio de combinar o que ia ser feito antes de fazer para não dar B.O. E no geral sempre funcionou. Então o que aconteceu foi que a gente estava indo para o Natal na casa da minha avó. Então a gente morava em Foz e a minha avó morava em Frutal, Minas Gerais que é onde também a Patrícia morava, então assim, ela já tinha vantagem de estar ali com a nossa avó diariamente, vamos falar assim. E a gente parou em São José do Rio Preto, que era onde tinha um parentes do meu, do meu pai antes, e foi lá que minha mãe resolveu ir comprar o presente de Natal da Patrícia. E chegando, nessa, antes de ir para a loja, minha mãe falou, olha, Vanessa e Fernanda, hoje a única coisa que a gente vai comprar na loja é o presente de Natal da Patrícia. O de vocês a gente já comprou, então hoje é só isso, entendido? Entendido mãe, ok. Mas porque aquela o monstrinho do ciúme. Chegando lá, minha mãe começou a olhar, olhar, olhar. Enquanto isso, eu também estava olhando, olhando, olhando. E eu achei o Banco Imobiliário. Oh. Ok. Eu peguei o Banco Imobiliário, fui na minha mãe e falei assim. Mãe, aqui tem o Banco Imobiliário. Daí minha mãe olhou para mim e falou assim. Mas o que, que a gente combinou hoje? A gente combinou que a gente vai comprar só o da Patrícia. Então, coloca o Banco Imobiliário lá. Nossa. Naquela hora, <risos> o chão tremeu, a minha vista escureceu e eu falei, não, você tá me devendo isso. Ela falou, não, o combinado hoje é só o presente da Patrícia, então coloca isso lá. E daí começou o pampero, <risos> Por quê? porque eu não gostei é... Eu achei que ela que estava rompendo o combinado, sendo que o combinado mais recente é que sempre prevalecia. A gente já tinha esse acordo interno na família. E na hora, ela falou, a gente pode comprar em fora, a gente pode comprar depois, mas hoje não. Hoje não. Eu, <risos> eu acho que foi a pior birra que eu tive na vida, porque... Eu joguei o Banco Imobiliário no chão, eu me joguei no chão, eu pisoteei, eu chorei, eu gritei na loja. E sabe o que, que minha mãe fez? Ela ignorou. Eu acho que ela pouco se importava com a visão dos outros, eu ou não devia ter ninguém na loja, porque assim, a única coisa que eu me lembro é de mim, da minha mãe, não lembro do meu pai e da minha irmã nesses momentos, eu só lembro da birra em si. E ela foi firme e falou que não. E daí, para piorar, a minha mãe, ela também é meio pirracenta. O que que ela fez? Ela acabou comprando para minha prima a boneca mais cara que tinha na loja, só para mostrar para mim que é ela que tava no comando. E eu lembro até hoje dessa boneca. A Patrícia não deve lembrar, não. Patrícia, se você lembra, deixa aqui embaixo. E você, se alguém lembrar dessa boneca, conta aqui embaixo. Era uma boneca que era lançamento e que ela vinha com um biquíni e ela tomava sol. E quando ela tomava sol, ela ficava com a marquinha do biquíni. Gente, era a coisa mais fofucha. Eu não lembro o nome da boneca. Eu só lembro que a boneca fazia isso, que a boneca era muito, muito, muito, muito cara. Tipo, dava pra comprar vários bancos imobiliários. E foi só isso que ela comprou. Esse não que eu levei, e me marcou de uma tal maneira que depois disso eu comecei a prestar mais atenção nos combinados que a gente fazia porque eu não queria dar vexame, eu tinha noção que era vexame fazer tudo aquilo que eu fiz porque eu não era uma criança, eu já, quando a minha prima nasceu no mínimo eu devia ter uns 10, 12 anos sabe que a nossa diferença é bem grande então, eu tinha noção do quão ridículo foi a minha birra de me jogar no chão, espernear, bater pé, mas eu aprendi. Eu aprendi que não era não e que o combinado era combinado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mesmo eu tendo, uma, tido, um, mesmo eu tendo tido uma educação positiva e sentindo falta de mais não, eu... Percebo o quanto o não, ele é chato, mas ele é importante, porque ele vai ensinar a gente, muito cedo, a lidar com frustração. Porque não é toda hora, e não é todo mundo, que vai fazer tudo do jeito que a gente quer. Não é verdade? A vida é uma negociação. O mundo real é uma troca e uma negociação. Porque para e pensa, você vai trabalhar não é porque é super legal. Por mais legal que o seu trabalho seja, você vai porque você precisa trabalhar para receber o seu salário, para daí fazer as coisas que você quer. É uma troca, é um acerto, é um combinado. E a gente tem que aprender cedo a cumprir e respeitar os combinados. Sobre o não, então eu lembro muito bem dessa história... Nunca esqueci ela e ela me marcou para sempre. E eu quero também dividir com vocês outras relações com o não, porque é engraçado. É, eu estava para fazer o vídeo, eu acabei assistindo outros vídeos de psicólogos falando sobre a importância ou sobre o não. E eu vi um que falava assim, ah, você pode falar da seguinte forma que dá certo. Gente, eu vou exemplificar aqui porque comigo não dá certo. E eu vou contar o porquê. Então você tem uma criança que ela quer fazer alguma coisa. Daí você fala assim, ah, sim filho, a gente podia fazer isso que você quer, mas a gente hoje vai fazer tal coisa. Então vamos falar assim, um, entenderam a ideia? Você primeiro confirma positivamente o que ele queria e depois você coloca o mas e da outra opção muda a história. Gente, comigo isso não funciona, porque a minha mente é engraçada, ela gruda na primeira coisa. Então se você falar para mim assim... Ah, Vanessa, a gente pode fazer isso, mas não sei o que, não sei o que. Gente, o mas não sei o que, não sei o que, nem processou na minha mente. Essa é a verdade. E daí, na hora que chegar na situação, não vai fazer aquilo que era o que eu tava esperando, que era a primeira parte da frase, meu, vai dar B.O. Essa estratégia, eu não recomendo. Eu acho, sim, que o não, ele é problemático. Eu até brinco aqui em casa que o não, ele não existe. E tem várias palestras que eu já fui que fala isso Por quê? Porque a gente não processa muito bem ou não O exemplo é, geralmente eu, eu... Vai começar o exemplo e o teste aí com vocês Depois você escreve o que aconteceu aqui nos comentários Então, caro colega Eu não quero que você pense em um elefante cor-de-rosa não pense em um elefante cor-de-rosa. Agora escreve aí nos comentários o que, que você pensou. Entendeu? Porque o nosso cérebro ele tem esse problema com o não. Então o não ele já é problemático por si só. Ah, e o não ele só atrapalha enquanto a gente é criança e não entende bem da vida. Não, não, não. O não ele me atrapalha em provas de português para concursos. Sim, sim, sim. Ou melhor, não, não, não. Sim. Por quê? Gente, <risos> eu não sei vocês. Pessoal que tá fazendo vestibular e autista. Ou pessoal que tá com concurseiro ou concursado. O não na prova, pra mim, é, é difícil. Nossa. Agora, tem muitas questões de português onde eles trabalham essa questão do não, Deus. Pra mim, é um inferno porque colocou não eu já fico meio perdida e quando coloca duplo não não é verdade que fulano não fez isso meu Deus gente na minha mente eu não sei a lógica do português eu não sei lógica não sei nada eu só sei assim um não anula o outro não então a questão é positiva eu fico totalmente perdida eu tenho que pensar várias e várias vezes, eu tenho que tentar traduzir a frase para uma questão, uma sentença positiva, vamos falar assim, uma sentença afirmativa, para me tentar achar a resposta. Porque o não é um problema na minha vida, e não é só o não que eu recebi na infância, ou o não que a vida me traz, é o não da prova, é um não real, concreto ali. Puts, eu não sei se esse vídeo vai ficar bom, tá vendo? É um não de novo. Por quê? Porque talvez eu tenha me perdido nos meus pensamentos. Ai, é difícil. Eu só sei que é importante, pais, a gente conseguir entender como o seu autista entende e lida com o não e tentar achar formas de ajudar a melhorar essa situação. Por quê? Porque o não a gente vai levar da vida. Então, não adianta ter uma educação positiva, onde você limita o uso do não, tenta usar tudo de formas positivas, se lá no mundo real, o que a gente mais ouve é não, não, não, não, não, não, não, não. E a gente precisa aprender a lidar com isso e estar firme internamente, para ver que o não não é com relação a nós, o não é com relação aos fatos, Entendeu a diferença? E aprender a lidar com isso, aprender a gerenciar a frustração que isso causa na gente, é uma ferramenta tão importante, mas tão importante, que a gente tem que dar um foco maior nisso. Eu acho que eu vou voltar a falar do não. É... Fala a relação de vocês com o não, fala o que vocês querem mais saber sobre o não, porque eu acredito que eu não... Falei tudo o que eu tinha que falar. E a gente vai com certeza voltar nesse assunto qualquer hora. Agradeço a presença de vocês que nunca me deixam aqui falando sozinho. Peço que você se inscreva. Isso é muito importante para o canal. Peço que você deixe a sua curtida. E eu desejo... Desejo uma vida longa, leve a todos. Semana que vem carnaval e eu vou contar como era meu carnaval na infância. Alerta de caos, caos, caos, caos, tá bom? Até mais, gente!